E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebu o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus." Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra de Deus, que o Evangelho que nós ouvimos Perdoe nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs Nós estamos vivenciando a terceira semana da quaresma Este tempo forte de conversão e também de libertação Libertação dos vícios, de outras paixões desordenadas De tudo aquilo que nos contamina E ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando a quaresma Recordamos também que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto durante quarenta dias. Se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados pelos demônios. Mais cedo ou mais tarde, deveremos enfrentar os espíritos maus. Que se apresentam para nós nas situações que mais são sedutoras mas que, na verdade, tem por finalidade nos levar ao pecado. É importante notarmos que o demônio não pode nos obrigar a nada. Mas nós podemos, pelas nossas iniciativas e decisões, cairmos nas tentações do demônio. Tem muita gente que acha que o demônio não existe, mas ele existe sim, ele usa suas artimanhas para perder os cristãos, para confundir os cristãos, mentindo, armando ciladas, sobretudo laços de divisões. Onde existir uma divisão, aí existe a ação do demônio. A palavra diabolos significa divisor. Portanto, diabo quer dizer aquele que divide. E hoje nós ouvimos um outro nome muito diferente: Beuzebu. A palavra Beuzebu significa. Deus ou falso Deus das moscas, por que que Jesus fala tudo isso hoje? Porque estavam duvidando do poder que ele exercia, aconteceu um exorcismo, Jesus libertou uma pessoa que tinha um demônio que impedia ela de falar. Não sabemos ao certo qual é a circunstância, mas Jesus expulsou este demônio. E esta pessoa era conhecida, por isso todos viram o fato, todos testemunharam aquilo que Jesus realizou. E todos ficaram admirados. Mas a gente sabe que nem sempre todos se alegram com a vitória dos outros, né? Sempre tem alguém que torce contra. Ali também, mesmo a maioria das pessoas admiradas com a libertação que Jesus havia feito na vida daquele homem, daquela pessoa, alguns ainda duvidaram do poder de Deus e ficaram questionando. Este Jesus deve fazer este tipo de coisa, porque ele também tem parte com o demônio. Olha bem o que que falaram de Jesus. Críticas, julgamentos, né? Falar que Jesus estava agindo no poder do demônio. E aí Jesus coloca eles em contradição. Se eu faço isso por meio do demônio, quer dizer então que os demônios estão lutando contra si mesmo? Não, isso seria incoerência. Até porque os espíritos malignos, eles têm uma organização muito bem arquitetada. Para não perderem nem tempo, nem situações. E arrastarem almas para eles. De fato... Nós precisamos ter muita consciência de tudo isso Para que nós também saibamos entender o que vem de Deus O que vem de nós mesmos e o que vem do demônio Não podemos demonizar todas as coisas também Achar que tudo que acontece é a ação do demônio Tem coisa que vem dele Tem coisa na nossa vida que vem de Deus e tem coisa que somos nós que provocamos, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós precisamos ter discernimento para entender aquilo que é de Deus, aquilo que é de nós mesmos e aquilo que pode ser também uma tentação do espírito maligno. Padre, qual é a melhor forma de interpretar tudo isso? Primeiro... Tudo o que vem de Deus é fruto da palavra. Tudo o que vem de Deus vem da palavra. Para vir de Deus tem que vir pela palavra. Quando eu digo palavra, é Bíblia. Em nenhum momento Deus entrará em contradição com a sua própria palavra. E o meio certeiro de interpretarmos as Sagradas Escrituras, é a luz da doutrina católica. Você quer interpretar a palavra? Estude o Catecismo da Igreja. Você quer entender melhor a Igreja? Estude o Catecismo da Santa Igreja. Ali não existe dúvida, ali não existe mentira... Tudo está baseado na Palavra de Deus e na Sagrada Tradição. Segunda coisa, em nenhum momento, Deus irá desrespeitar a nossa liberdade. Nem a liberdade de Nossa Senhora Deus desrespeitou, pelo contrário. Os santos fizeram experiências com Deus de forma livre, e todos nós temos a liberdade, o livre arbítrio, portanto Deus não irá interferir no livre, no livre arbítrio de cada pessoa, Deus vai propor, Deus vai convidar, mas não vai impor, como que é a ação do demônio padre? É muito simples... O demônio espera que aconteçam as brechas. Que brechas são essas? Pecados, vícios e também falta de oração. Esse é um prato cheio para o demônio. Quando a pessoa não reza, quando a pessoa não lê a palavra, quando a pessoa não reza o terço, não participa da missa, não confessa. Coitado. O demônio já está ali trabalhando faz tempo. Portanto, Jesus diz, permaneçam firmes na oração e na vigilância. Este é o caminho. E nós, onde ficamos nisso? Nós temos a liberdade. A nossa liberdade... Ela é respeitada por Deus e o demônio sabe quais são os nossos limites de liberdade. Portanto, nós também precisamos fazer bom uso da nossa liberdade, fazendo o bem, obedecendo a lei de Deus, estando sempre em oração, não desejando o pecado, não vivendo em pecado, Quer dizer, usando bem a nossa liberdade. Não vai ter força maior do que essa. A força de Deus é muito maior do que a do demônio. Então a pessoa que busca a Deus, obedece os mandamentos, está vigilando, vigiando e está na observância da palavra, não tem como o demônio armar contra ela. Mas quem não está nem aí com isso, vai ser alvo dos demônios. É bom que os padres expliquem tudo isso, porque muita gente se confunde quando fala desse assunto. Muita gente tem medo de falar desse assunto. Mas é importante falar sobre este assunto para que as pessoas saibam. Que Deus é o Deus da verdade e o demônio é o pai da mentira. Desde o início, ele mente. Tudo aquilo que é mentira é obra do demônio. Agora, tudo que é verdade está na palavra e vem de Deus. Por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, hoje, no Evangelho, além de nós contemplarmos esta maravilhosa libertação de alguém que tinha dificuldade em falar, Jesus libertou e curou esta pessoa? Nós também precisamos observar. Será que nós também não precisamos de libertação? Precisamos. Precisamos sempre pedir a Jesus. Liberta-me, Jesus, de tudo aquilo que é opressão. Nós precisamos sempre fazer esta oração. Para que Jesus possa ir limpando da nossa vida... Tudo aquilo que é contaminação. Tudo aquilo que o demônio vai, tenta jogar contra nós para que nós tropecemos e caiamos. Mas se nós estivermos firmes com Deus, nós o venceremos no poder de Deus. Jesus então declara isso no final do evangelho. Quem não está comigo está contra mim. Quer dizer, quem, acredita, quem não acredita em mim está contra mim é do demônio, e quem não recolhe comigo dispersa, quer dizer aquele que está comigo, este sim terá vida e vida em abundância. Então hoje aprendendo com a palavra de Deus, a importância de discernirmos aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de nós mesmos e aquilo que pode vir do demônio, peçamos a graça de termos do Espírito Santo esta faculdade de entendermos o que é qual no seu lugar. Pedindo Espírito Santo, me dê a graça de entender aquilo que vem de Deus e aquilo que vem de mim mesmo. E isto será muito importante para a nossa vida espiritual. E se por acaso alguma tentação da parte do inimigo vier nos assolar... É só chamar pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para curar, para salvar, para libertar e para afastar todo tipo de tentação que vem da parte do adversário. Que a Virgem Maria nos proteja, nos defenda e esteja sempre conosco nos protegendo. Vamos ficar em pé. Vamos apresentar agora as nossas preces ao Senhor.